5 Eu estava em casa ouvindo rap e Foda, nunca me senti tão foda mina que eu vejo parece ser tão foda As Que eu resolvi ficar nessa de foda Carro foda, mina foda de foda, roupa foda Todo mundo me pedindo Me rola da licença Eu deveria estar lá fora Que você não escuta rap foda Sua mina também não deve ser dessa mina foda Tem corrente foda, tem anel foda Tem brinco daqueles foda Tudo pra mim é foda, quando escuto Rap foda, mulher foda Bico foda, família foda Tudo foda, quando escuto Rap foda, casa foda, moto foda meu cabelo também tá foda, barba foda, sombrancelhas fodas O mundo está cheio de gente foda, curtindo uma noite foda, bebendo um drink foda Então eu vou parando porque de repente me deu uma neurose foda, depressão foda Viajar esquisita e foda, morte foda, sofrimento foda Eu estava em casa ouvindo rap foda Nunca me senti tão foda As minas que eu vejo parecem ser tão fodas Que eu resolvi ficar nessa do foda Carro foda, na foda, tênis foda, roupa foda Todo mundo me pedindo esmola Dá licença, vocês deveriam estar lá fora Limpando os carros e pedindo um dólar E daí que você não escuta rap foda Sua mina também não deve ser dessas minas. Tem anel foda, tem brinco daqueles foda Tudo pra mim é foda quando escuto rap foda Mulher foda, amigo foda, família foda Tudo foda quando escuto rap foda Casa foda, moto foda, cabelo também tá foda Barba foda, sobrancelhas fodas. O mundo está cheio de gente foda Curtindo uma noite foda, bebendo um drink foda então vou parando porque de repente me deu uma neurose foda Depressão foda, viagem esquisita e foda Morte foda, sofrimento foda